Chuva, gols anulados, expulsão e um a um no placar. Isso foi lá na Argentina. Porque nesta terça, 9:15 da noite, Capibol! o Mengão encara o Racing no Maraca. São mais 90 minutos para chegar na próxima fase. Este é o campeão da Libertadores da América. Aqui no SBT.